No vosso olhar, Senhor Deus Pai, está Cristo Jesus a amar, abençoando o nosso em vós, Senhor, o olhar, o nosso olhar. O olhar do Senhor Deus Pai, o nosso olhar, e o olhar de Cristo para um lado e para o outro, bem no centro, para que sejamos todos unidos no Espírito Santo.